Continuando aqui. Poxa, eu falei demais na aula passada, hein, gente? Nossa. Mas espero que o exemplo tenha ficado claro pra vocês, tá? Nessa aula vamos aprender. Eu vou apenas complementar aqui algo mais sobre o counter Browser O que vocês precisam saber mesmo é que aqui você vai gerenciar todos os seus arquivos, você vai importar a, as texturas, você vai importar os objetos, os objetos é malha estática, malha estática é por exemplo esses aqui aí tem tem esqueletal mesh que são outras outras coisas aí é um modelo com esqueleto <risos> bah. na verdade bom mais técnico falando mais técnico seria o um objeto que vai ter uma animação certo ele um objeto que tiver uma animação ele precisa ser um esqueletal mesh tá vamos vamos vamos contentar com o básico por enquanto depois eu chego nesse ponto o nosso curso eu não utilizo nem o Esqueletal Mesh, certo? Então, eu preciso importar aqui, ó, tá? Tudo que eu importar vai ficar armazenado aqui no Counter Browser, que por sua vez vai ficar armazenado no projeto, tá? Como eu dei o um exemplo ali do Cliente do Norte. Então, Cliente do Norte eu tenho um projeto, eu tenho um mundo aqui, ó, de trabalho dentro desse projeto que eu criei eu acesso o file aqui eu vou criar os meus níveis olha crio um nível imagina que eu tenho aqui o condomínio fez o primeiro modelo de condomínio e criei beleza tá aqui ó e aí eu tenho sei lá salvei né obviamente dei o nome ó. fica o nome aqui do, do projeto do, do nível certo e aí eu quero criar outro nível novamente crio um outro nível começa do zero posso escolher esse, esse default aqui, ó, já inicia com o cell, né com o, o Blueprint aqui da, do céu e esse quadrado aqui, ou eu posso começar mesmo do zero, zero, zero, zero e aí eu faço outro projeto, imagina que agora eu tenho ali o segundo modelo do, do, do condomínio imagina que eu tenho ali a iluminação, eu fiz o um projeto com a iluminação de manhã eu tenho outro nível com a iluminação de tarde eu tenho outro projeto, né? De noite, por exemplo. Três, três, três projetos do mesmo condomínio. Aliás, perdão, para não ficar tão. para mudar um pouco a, as palavras. Eu tenho três níveis do, do projeto Cliente do Norte, tá? ou um, o projeto tendo uma iluminação de tarde, outro de manhã e outro de noite, tá certo? Então, quando eu escolho aqui, ó, Open Level, olha só. Imagina que eu tenho aqui, dentro desse projeto, eu tenho, olha. Eu tenho condomínio noite condomínio dia condomínio sei lá amanhã a imagina que eu tenho é, cinemáticas do condomínio isso aí vai você vai colocando o nome tá então aqui é um projeto e dentro do projeto eu tenho os meus níveis certo tudo é gerenciado através do Count browser certo sempre que você criar um novo projeto ele vai iniciar com a pasta game ó dentro dessa pasta vai estar tá as outras pastas, tá? as subpastas, com os arquivos que você vai poder criar. Ó. Eu vou criar, sei lá, eu quero criar animações, então você vai organizar, né? As animações vão ficar numa pasta. Ah, essa asset aqui é todos os ativos do, do cenário, então eu posso ter uma subpasta com o nome asset e... Dentro dessa pasta, eu posso ter materiais, eu posso ter blueprints, eu posso ter é, modelos ou props, por exemplo. É o um nome que eu utilizo quando eu, eu coloco as static mesh. Né? Eu posso também ter uma, uma, uma, uma segunda pasta né, dentro de games com o nome de mapas, os níveis. tá certo? Aí você vai organizando. Mas o que você precisa saber é que... O, quando você cria ali o projeto, você cria de fato é, o projeto, certo? E dentro desse projeto é onde vai estar tá os níveis. Você vai criar nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. E o que você precisa saber, logicamente, é que esse projeto ele vai ficar pesado. Né? Vai ter, sei lá, megas, vai ter gigas de, de, de, de memória né? Acumulado, armazenado perdão, nesse projeto. E aí o motivo de você criar um novo projeto, né? um novo arquivo, como eu citei ali, o cliente do sul, certo? E nada que, que tem aqui no cliente do norte vai ter no cliente do sul, né? Logicamente, porque é um novo projeto, certo? E tudo isso é acessado aqui dentro do Counted Browser, como eu já falei. Você pode importar áreas estáticas, pode importar texturas, você vai importar é, os sons que você vai utilizar. Pra dentro do Counter de Browser. Ó, criar material, você pode simplesmente criar o um material ou se você já configurou tudo lá no Max, você já criou o objeto, já aplicou o material, você vai simplesmente importar e vai dar a opção de você já importar também os materiais, tá? Caso contrário, você vai importar a textura e vai de fato criar o um material, ó, tá? Eu explico isso aí nas próximas aulas, beleza? aqui acessando esse view options você vai poder também fazer algumas configurações não tão importantes aqui ó você vai poder alterar a escala dos ícones olha aí tá bom você vai poder escolher o modo que você quer visualizar né? se você quer visualizar como título como lista certo como a coluna basicamente essas coisas aí que você vai poder fazer tá Uh, aqui ó tem uma opção legal, algumas pastas que você pode é, visualizar, certo? Quando você cria o teu projeto, é criado algumas pastas internas, tá? Então, uma delas que você pode utilizar, alguns arquivos, é essa aqui, ó, Engine Content. Eu explico também, ó, eu utilizo algumas coisas lá, lá no nosso projeto, utilizando... No, no nosso projeto final, tá? Eu utilizo algumas algumas texturas, algumas coisas que tem dentro dessa pasta, certo? Você pode acessar ela aí e conferir cada ela. Aqui, ó, engine. Tem várias coisas aí para você conferir. Basicamente, é só texturas e outras e alguns materiais uh, do editor mesmo, certo? uma coisa que é bem que eu utilizo que eu utilizei no nosso cenário é acessando aqui bom eu não vou caçar eu só vou digitar LUT aqui ó essas texturas aqui ó lá dá um up na iluminação ela deixa bem bem legal a iluminação do cenário certo ok bom gente é isso mesmo que eu queria falar sobre o counter Browser certo nada de era apenas isso eu acho Acabei falando bastante né, na primeira aula. É, é isso, tá bom? Na próxima aula, nós iremos uh, estudar um pouco mais sobre BSP. Apenas para complementar tá, o, a, algumas coisas que eu não, não falei nas, nas primeiras aulas, certo? As primeiras aulas que eu me refiro é o primeiro, as primeiras aulas do curso, certo? Do curso. É, essas que eu estou refazendo. E é isso aí, então até a próxima aula e até mais.